Enquanto a gente estava jogando videogame, o cara estava lendo. Enquanto a gente estava jogando bola, o cara estava lendo. E aí teve uma época da minha vida que o galera falou, pô, pra, pra que você lê tanto, cara? Você vende água. Você é servente de PD, pra que você está lendo? Eu falei, cara, eu estou lendo, que eu estou plantando. E quando você está plantando, você só não sabe quando você vai colher. Mas se você souber o que você está plantando, é certo que você vai colher. Então, e hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Minha vida foi constituída de mais não do que sim. E a, a diferença foi o que eu fiz com esses não. Então, eu costumo dizer que eu sou o resultado não que eu dei para os nãos que me deram. Eu pesava 69 quilos, essa caixa levava 68 quilos. Eu falo, ah, empreender no Brasil não é fácil. Eu falo, cara, mas não pode ser fácil, porque coisa fácil qualquer um faz, e eu não sou qualquer um. Então, se você, não quer, se você não é qualquer um, então realmente não pode ser fácil. Se você não é qualquer um, você vai conseguir empreender. Quando eu estava saindo, um deles virou e falou esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Pronto, cara o cara acordou gigante. Isso era 27 de março de 2018. No dia 28, eu sentei lá em casa e gravei o que ficou conhecido como o vídeo da água. Um negro que não fez faculdade, com 40 anos de idade, morador de comunidade, um da Silva, e que por sua conta e risco, por não se vitimizar, ele saiu de vendedor de água em Copacabana. Em 120 dias ele estava em Harvard. Se aquela instituição estava me convidando para estar ali, não era um CPF que estava ali. O Rick já tinha deixado de ser um CPF já era grito de um povo. Eu já, li, eu já literalmente representava com a 47ª frase do nacional do nosso país, que as pessoas viam em mim um cara, que um brasileiro, não fugindo da luta. A galera me perguntou, Rick, você fez faculdade de quê? Eu sou formado na faculdade da vida, no curso de superação e com pós-graduação, me levantar todas as vezes que a vida me jogar no chão. Então você se prepare. Antes de você se preparar para o mundo, se prepara para levantar, porque a vida vai testar você. Vai ter o um dia que você vai sair com a caixa água e você vai vender sua deus. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu exocor e falar, isso não é para mim, você já perdeu. E você não perdeu para ninguém, você perdeu para você mesmo. O meu porquê não é até um milhão de reais, o meu porquê é poder tomar benção da minha filha com propriedade, assim, com verdade. Então isso é o meu porquê. Então o meu porquê não é supérfluo, meu porquê não é um material, não é um bem. O meu porquê é o que eu quero deixar de legado nessa terra. Quando o porquê é muito forte ou por quem é muito forte, meu amigo, você vai fazer sua engrenagem girar. O meu caminhar só se justifica se eu motivar mais pessoas a caminharem também. Ao lado do meu fiel fechamento, minha caixa de isopor, companheira da época da areia de Copacabana, ao lado do livro que lancei outro dia que milhares de vocês já levaram pra casa, ao lado da revista que foi capa no mês de outubro, eu passo pra contar essa novidade pra vocês, ó estou embarcando daqui a 10 dias para a Europa, para levar minha mensagem para o outro lado do mundo. Eu estou lhe dizendo que aquele neguinho que vim de água em Copacabana até há 190 dias atrás, não desacreditou do seu sonho, da sua força, da sua possibilidade, e foi em busca daquele que ele acreditava, que ele sabia que podia fazer. Eu estou lhe dizendo que você precisa continuar acreditando no seu sonho, mesmo que o mundo esteja zombando da sua cara, você precisa continuar lutando pelo que você acredita, você não tem o direito de desistir. Eu lutei 41 anos fielmente para chegar até aqui, você não pode desistir com 6 meses, com 2 meses, com 1 um ano, com 2 anos, Que quem embarca não é um CPF. É o grito de um povo, verás que um filho teu não foge a luz.